Você tá com energia fraca aí, se você tiver com ela muito fraca demais, você tentar fazer mandar uma energia para uma pessoa, você vai acabar de fazer isso e vai ficar sentado na cadeira aí um tempão, cansado. Porque tua energia está fraca. Então isso aí não, como se diz, é o pessoal aí ter uma ideia das coisas que pode ser feita, E que também estão começando aí na radiestesia, com o asfalionico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 uma boa tarde, Maurício Mopoca.